E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Hades Roguelike para PC e Nintendo Switch. Esse jogo foi bastante comentado aí nos últimos dias, ficou entre os finalistas dos melhores jogos do ano. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho, e dependendo aí do que for pedido nos comentários, a gente pode fazer uma série, já que é um roguelike. Tem uma historinha, a gente vai ler, tá em português... Poucas lendas são contadas de aves, cujo próprio nome inspira medo e arrependimento, lembrando-nos do inevitável destino que todos compartilhamos. Eu entretanto pretendo te contar de tal lenda, ouça atentamente. Saiu um menininho, adeus pai, a gente está no inferno e tem as alminhas que bonitinhas que se danem este lugar. É bem legal a movimentação, mas eu tenho que acertar ela. O personagem se movimenta assim, ele dá um dash e também golpeia. E a gente já toma o primeiro dano para mostrar que a gente não manja nada desse tipo de jogo. É tipo umas arenas que você tem que ir superando Você ataca pro o lado do mouse Derrubar, Derrotar primeiro os ranges Deu certo, deu certo Aceitaram tem que ser ela, então aqui vou. Aham, uhum. em nome de Hades, Olimpo, aceita esta mensagem. Atena, salve nobre primo, agora vamos tirá-los daquele lugar miserável. Cuidarei para que nós, do Olimpo, façamos nossa parte, começamos comigo. A gente ganha um upgrade dos deuses do Olimpo, aumentando nosso ataque. Vral. Então, o objetivo do jogo é você fugir do Tártaro. Aqui é o inferno? Talvez. Aqui tem um. Tem uns pedaços do cenário que dão dano. Olha esse espeto. O timing certo. Aí pegamos uma. tipo uma lágrima. Tá, cada saída tem a sua própria recompensa. Eu acho que isso aqui vai ser interessante. Vamos pra cá. Um gordinha com um cálice, o dano dele parece ser grande, como ele Se a gente continuar nesse ritmo muito bom, a gente não vai durar não Moeda dos mortos, olha, ganhamos um monte de moedinha A gente não consegue se curar, mas podemos lutar Sabe se a gente for com calma A gente consegue superar aí os... Os inimigos tomam dano do cenário, que bom Não estamos indo muito longe não, viu? Oh! Morremos precipito, é nossa. Não é escapatória, não tem problema. A gente volta daqui. conhecer um pouquinho aí da, da historinha. Beleza, a gente sai de um rio aí de é, Groselha. com certeza Groselha. Beleza, ah, um, well, tem uns personagens aí, Hypnus, enc encarnação do sono, bem-vindo à casa de Ades onde, não, espera, eu te conheço Acho que isso significa que você morreu lá fora, não é? Bem, não fique triste, quase todo mundo morre algum dia Tá aí o, o Hades Garoto estúpido, eu te disse que ninguém sai daqui, seja vivo ou morto. No entanto, como foi seu desastroso saqueamento do meu domínio? Saudações, pai. Meu saco foi prazeroso. Obrigado por perguntar. Bem, acho que já vou embora. Vá mesmo, o que importa? Que você nunca chegará à superfície. Vá e veja por conta própria. Oh. Bom garoto, hein? Ó, pra fazer carinho. <risos> fazer carinho nos cérebros. Muito bem, tá bom de carinho os Cerberus, dá pra conversar com os Cerberus, vamos evitar essa conversa. Aqui tem coisas, mas a gente vai ser mais objetivo a gente vai pro nosso quarto. Você veio pra casa, tenho certeza que todos eles têm coisas muito legais pra dizer pra gente. E aqui a gente tem o Espírito da Noite, onde faz upgrades permanentes com essas. Vou falar que é lágrima, pronto, é lágrima, acabou. Totalidade tônica restaura um pouco do seu coração quando você sai da câmera, por nível, um por nível. Ataque extra, perfeito. Aqui tá o quartinho do Hades. Hades é o deus, e ele é quem? Hades também. Muito bem. Aqui a gente usa chavinhas também, pode comprar armas a gente compra. Não sei lá, achei dano meio baixo Vamos com a espadinha mesmo Vamos ver quanto dá de dano Não, foi impressão minha O arco dá mais dano do que a espadinha Vamos voltar lá, vamos fugir Na tenta de novo a gente consegue uma benção É ele mesmo, ok? Não de Olímpico eu aceita essa mensagem. Zagreu ele é, Zagreu, príncipe do mundo Saudações meu jovem. Veja, seu pai sempre foi um tanto difícil, e nem sequer nos ligou há bastante tempo. Você terá um lar melhor onde você pertence, aqui no Olimpo. E para te ajudar em sua jornada, receba minha bênção. A gente pode escolher tiro elétrico, o seu tiro se transforma num um raio que salta entre os inimigos Lord Uncle Zeus, his day, night, Vamos lá Mas que bom ver você, cara meu amigo. Eu só estou cuidando dos meus assuntos aparecendo as paisagens que você tem algum tipo de loja, você dá uma olhada Olha, a gente pode comprar Lágrimas Que não é lágrimas Vamos comprar essa Romando poder, ué? é tudo temporário Arranque do caçador, seu salto Seu ataque rápido causa mais dano Seu tiro se transforma num raio Sei lá a gente teve dinheiro aí pra comprar os bagulho. Vamos dar mais dano, mais dano. Aqui parece um coração e eu vou nesse por causa disso. Quem sabe, a gente? Espera HP. Ah, atravessa tudo? Está se complicando, beleza. Um coração de centauro Mais HP, mas não necessariamente A gente está recuperando alguma coisa Achamos um mercadinho Instantâneo, restaure 26 de vida Passiva, só assim, ataque tá causa mais 30 de dano Duração, 6 encontros Eu não entendo, mas vamos Vamos ver como funciona Vamos pegar aqui uma lágrima Nunca cheguei tão longe assim uh Oh, oh Sobrevivo por quarenta e cinco segundos. Coisa não vai bem, hein? Quase... Tá dando libre. Deu certo, pegamos mais 10 E outra missão Não tá bom não viu Isso aqui deve servir pra alguma coisa posteriormente Vamos pegar aqui um negócio do poder não sei se a gente está indo bem ou não Seu se tiro, se transforma em um raio hum. Eu sinceramente... Acho que eu não estou sabendo usar Ah, esse é o bagulho Vamos aí pro próximo bagulhinho. Esperamos já metade do HP. Opa! Hum. Para, Zagreus, nem mais um passo. É Gaira. Ora, Mega, a gente já não tomou o tempo demais um do outro por hoje. Além disso, você não tem um outro lugar para ir? Seu pai me enviou. Enfim, prefiro ver o seu lado ruim do que o dele. Agora você pode voltar como um bom homenzinho eu posso mandá-lo para casa de uma maneira mais dolorosa. O que vai ser? Vai ser de forma dolorosa. Meu tipo de pessoa. O cenário. Música é boa, hein? U uh, tomamos, hein? Eh Eu acho que a gente foi bem, a primeira, a primeira tentativa oh, Tomamos <risos> é, é difícil, hein? Bom, aí a gente volta aí A gente volta aí E o que acontece? Se eu não me engano Vamos conversar com essa dona, vai não, é? não se desespere, criança Tais obstáculos são inevitáveis e podem ser superados com esforço com o tempo Você contratou uma deusa Atena Ela cumprirá sua palavra E eu pulei diálogo e Paciência, sempre faço isso Tá. As coisas que são permanentes são aqui, são as que compradas aqui. Mais dano com... Bom, vamos comprando tudo, comprando tudo, de pouquinho, de pouquinho. Eu vou tentar de novo com a espadinha. Um cristal gigante maligno a menos. Muito bem, recebemos uma bênção de Adias. Seu é um ataque especial dando... dão mais dano. Depois de usar o desafio da morte, causa mais dano no encontro atual. A gente pode. acho que a gente pode ser derrotado uma vez e ainda volta com 50% HP. Slid things up feito. é que chef, chef. vamos tentar mais uma vez se não der não deu. oh uh, deu hein. Tá imune, tá Oh, nos. Ordem desafiada Cara, não curto esse negócio não, viu Não vou dar conta não. Oh, já era. Muito bem Bom, o jogo é bom mesmo Divertido Quem gosta de desafio vai curtir É isso aí a gente vai encerrando por aqui Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogozinho de metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo. fica assim Próximo vídeo, Viva a Amizade!